Na reunião do balanço anual, o síndico, presta atenção, apresentou as prestações de conta de um conjunto habitacional. Legal. Chamou a atenção dos presentes a inadimplência por atraso no pagamento do condomínio. Segundo o regimento do local, Está estabelecida a cobrança de multa a juros simples diários de 0,03% sobre a mensalidade do condomínio. O valor fixo do condomínio mensal desse conjunto habitacional é de R$ 900. Reais. O síndico comentou que habitualmente, né? Então, comentou que o habitual observado mensalmente no local é que, em média, 45 moradores atrasam o pagamento em cinco dias. Considerando o número médio mensal de moradores que atrasam o pagamento da mensalidade do condomínio, o número médio, mensal de dias desses atrasos o total anual de multas cobradas por atraso no pagamento do condomínio é um valor então vamos lá família aqui tá né as opções vamos lá é um probleminha clássico de juros simples aplicação direta da fórmula colocamos uma questão dessa no premonição, né? colocamos uma questão de juros simples. E essa questão aqui é o tradicional, a aplicação de fórmula. Então, vamos lá. Qual é a formulazinha dos juros simples? É essa daqui. ó. City. Deixa eu sair dali, botar a tela inteira, senão não vai ter espaço. Agora eu vou colocar aqui a tela inteira. Vamos lá, a formulazinha dos juros simples é essa daqui, ó, CIT sobre 100. Então, através dessa formulazinha, a gente vai descobrir a multa, o valor da multa, porque o valor dessa multa é calculado em cima do valor mensal do condomínio. Então, como ficaria ali na fórmula? Juros é igual a CIT sobre 100. Então ficaria 900 vezes a taxa, que é 0,03, vezes o tempo, que nesse caso foram cinco dias. Isso tudo dividido por quanto, família? Por 100. Legal. Agora, o que, que eu vou fazer ali? Ó? Eu vou dar um pou-pou. Ó. Eu vou dar ali, ó, um pou-pou. Vou cortar ali, ó. Dois zeros de cima com dois zeros de baixo. Ou! Ou! Como é que vai ficar ali? Organizando a bagunça. Ó, tô indo passo a passo. Ó. Organizando a bagunça. Ficaríamos com o seguinte, ó: 9 vezes 0.03 vezes 5. Fazendo ali a continha, isso daí vai dar 9 vezes 0,03. Vai dar 0,27. Vezes 5 vai dar 1,35. Então, esse é o valor da multa que cada morador, que cada morador deveria pagar. Então, vamos lá. Quantos moradores em média atrasam? 45. Então, por mês, por mês daria quanto isso daí? Vamos lá. Eu vou multiplicar 45 por quanto? Por 1,35. Isso daí, família, vai dar 60 reais e 75 centavos. Esse é o valor. Deixa eu até olhar aqui no celular, ó tá dando para ver de boa aqui no meu, família. Tem uma galera aí reclamando. É a internet de vocês aí. Então, por mês, ele iria cobrar isso daqui da galera de multa. Só que ele quer saber por ano. Vamos lá. Pensa um pouquinho. Para saber o valor por ano, ó, o total anual de multas cobradas pelo atraso. Então, pergunto, vamos lá, para saber o valor anual, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar R$ 60,75 e multiplicar por quanto? Por 12, porque o ano tem quantos meses? 12. Então, multiplicando isso daí por 12, vai dar R$ 729,00. Olhando lá as opções, 729 está entre 700 e 750. Então, nessa prova aqui, o gabarito seria a letra D de bola. Legal? Vê cá, você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado?